Junto com o quarto seminário Fitos, está sendo lançada a plataforma Elevagro. Especialistas no agro irão conduzir atividades como conteúdos interativos, dias de campo, vitrines tecnológicas, palestras presenciais e online, seminários, cursos e treinamentos. Bom, a Elevagro, ela é um canal de conhecimentos e experiências para o agronegócio. Tá? E ela é uma junção do que a gente tinha antigamente, que era o Fitos Club, onde nós tínhamos uma plataforma de conteúdos, uh, onde os nossos pesquisadores colocavam materiais, dados, muitas informações que eram geradas na pesquisa. Tá? E tínhamos os cursos online que, eram, uh, que estavam hospedados na AgriSchool. Hoje, tudo isso passa a estar dentro do guarda-chuva da Elevagro. Para que públicos? Nós temos aí, uh, o objetivo da Elevagro, né, é, como o próprio nome já diz, é elevar o agronegócio para um novo patamar. Então, nós estamos aí atingindo todos os públicos que estão nesse segmento. Pensando em uh, público em geral, quem quiser uh, acessar lá elevagro.com já tem disponível alguns cursos online e também uh, o acesso às assinaturas dessa plataforma, onde tem conteúdos sobre diversas áreas do agronegócio. Né? Antigamente a gente focava muito em soja, na área de fitossanidade. Hoje a Elevagro ela tem uma diversidade maior de culturas e de áreas, inclusive uh, conteúdos de gestão que a gente não tinha antes no FITS Club. Então, o público em geral, quem quiser, já consegue acessar a Elevagro.com uh, acessando assinatura de conteúdos e cursos. Pensando em empresas a gente tem uh, como base avaliar quais são as dores desse público a ser treinado, capacitado, enfim, e com base nessas dores propor as soluções que a Elevagro entrega. Tá. O que, que a gente pode citar de conteúdos, pragas, doenças, é, culturas, enfim, é, mais, mais especificamente para a gente mastigar, o, o, que, que, vai, o que, que tem, né? Uhum. A gente tem conteúdos de pragas, doenças, todas as áreas da fitossanidade e um pouquinho de nutrição e também estamos evoluindo para conteúdos de gestão. Então, gestão financeira, gestão comercial, a Elevagro ela vai abranger tudo isso. Culturas, algodão, café, HF, que a gente não tinha hospedado antigamente no Fitos Club, também estará hoje na Elevagro.